Programa Chute Certo Onde o importante é chegar perto Olá, olá galera, estamos começando mais um programa Chute Certo E eu, Antônio Antunes, irei apresentar o tema de hoje que é combustível A liberação de gases tóxicos é a principal fonte de poluição e do aquecimento global que afeta nosso planeta e a fonte desse problema é justamente a queima de combustíveis fósseis, ou seja, toda aquela fumaça que os automóveis liberam, sem falar na poluição liberada por fábricas e pelas queimadas nas florestas. Então, para o assunto de hoje, temos a presença do professor João Costa, que irá nos ensinar algumas informações sobre o tema. Bem-vindo, professor! Obrigado, Antônio, pelo convite. E é sempre importante estimarmos números sobre poluição para sabermos a gravidade do problema. Também contamos com a ilustre participação do nosso querido Amaral. Como vai, Amaral? Estou ótimo, chefe. Só quero saber se meu fusca azulão polui muita natureza. Muito bem, Amaral. Então vamos para a primeira pergunta do programa. Lembrando, o mais importante não é acertar e sim chegar perto. Vamos lá! Quantos litros de óleo diesel você acha que uma carreta gasta realizando uma viagem de São Paulo a Belém? Só dando alguns dados importantes. Uma carreta consegue andar 2 km por litro de óleo diesel. E a distância de São Paulo a Belém é de 3 mil quilômetros. Alternativa A, menos de 500 litros. Alternativa B, entre 500 e 1000 mil litros. Alternativa C, entre 1.500 e 2.000 litros. Alternativa D, mais de 2.000 litros. Tempo. E a resposta é... Alternativa C. São gastos mais de 1.500 litros de óleo diesel para um caminhão ir de São Paulo a Belém. Imaginem só quanto de fumaça essa carreta libera para fazer a viagem. Olha só Antônio, eu gostaria também de ressaltar que estimativas só podem ser feitas se tivermos referência para calcular. No nosso caso tivemos o rendimento de 1 um litro de óleo diesel e a distância entre Belém e São Paulo. Sem esses dois dados essenciais, não poderíamos estimar nada. Ainda no nosso caso, essa foi uma estimativa simples. Existem sempre aquelas que parecem complicadas, como quando há paradas ou imprevistos na viagem. Mas tendo esses dados, conseguimos estimar a maioria das quantidades que precisamos. Isso funciona para dentro da cidade também, não é? Claro, Antônio. Podemos fazer agora mesmo uma estimativa sobre quantos litros de combustíveis gastamos por dia. Uma média geral diz que um litro de combustível roda 8 quilômetros dentro da cidade. Agora, cada um pode estimar mais ou menos quantos litros gasta por dia andando de ônibus, carro ou moto. Amaral! Quantos litros você acha que gasta com o seu Fusca por dia? Rapaz, eu chutaria uns 5 litros. Eu moro longe daqui do estudo, chefe. Bom, eu não faço a menor ideia de quanto eu gasto. Mas deve ser menos que você, Amaral. E que tal vocês, ouvintes da rádio, estimarem quantos litros de combustível vocês gastam por dia? Aí no próximo bloco nós comentaremos mais sobre combustível. Até o próximo bloco, não saiam daí, hein? Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Voltamos com o programa Chute Certo. E então, conseguiram estimar quantos litros de combustível vocês gastam por dia? Foi mais alto que o do Amaral? Espero que não, hein? Porque dois litros por dia de combustível parece pouco, mas é muita coisa sendo jogada para a atmosfera. Ô, oh, chefe, não fala assim não. Assim você me deixa com peso na consciência. Mas não se preocupe, Amaral. Se você tivesse uma moto, com certeza você estaria se sentindo muito mais culpado. Ao contrário do que muita gente pensa, uma moto gasta muito mais combustível que um carro. É sério? Mas como um veículo daquele tamanho consegue ser mais poluente que um carro? É simples, Antônio. Uma moto anda muito mais que um carro. Justamente pelo seu tamanho, dificilmente uma moto fica presa em engarrafamentos. Mas percebam que interessante. Enquanto que um carro faz 10 km por litro, uma moto faz 20 km por litro de combustível. Ou seja, ela é mais econômica no ponto de vista de rendimento. Porém, em média, um carro anda 30 km por dia, enquanto que uma moto anda 180 km. Assim, chegamos a uma estimativa de que uma moto polui mais que um carro justamente por andar mais. Ainda bem que vendi minha moto antiga, então. Professor, os automóveis são os que mais liberam gases para a atmosfera? Pois é, são eles sim. Mas as fábricas e as queimadas também liberam muita fumaça poluidora para a atmosfera. E um dos objetos que mais libera gases tóxicos é justamente uma peça dos automóveis, o pneu. É sobre o pneu que a próxima pergunta vai tratar. Vamos lá. No Brasil, são jogados fora 15 milhões de pneus por ano. Estima-se que 75% disso tudo é reciclado. E desses pneus que foram reciclados, 25% são reutilizados para fazer outros pneus. Então, dos 15 milhões de pneus jogados no lixo, quantos são transformados em outros pneus? A alternativa A, quase 2 milhões de pneus. Alternativa B, quase 3 milhões de pneus. Alternativa C, quase 4 milhões de pneus. E alternativa D, quase 5 milhões de pneus. Tempo. A resposta é... Alternativa B. São mais de 2 milhões e 800 mil pneus que são reutilizados para se fazer outros pneus. É uma alternativa interessante para não jogar esses pneus usados na natureza. Todos os processos que envolvam reciclagem de pneus usados são bem-vindos, pois um pneu pode demorar 600 anos para decompor. Imaginem esses pneus jogados nos rios, esgotos e nos lixões. Eles iriam entupir e prejudicar ainda mais a natureza. Eu uso os pneus velho do meu Fusca para fazer balança e boia por meus netos. Pelo menos eu não jogo na natureza, não é? Sim, Amarão. Você está fazendo a sua parte e não jogando fora esses pneus. Parabéns para você. Gente, tem tanta coisa que se pode fazer com pneus usados. Desde produzir mais pneus até fazer material para produzir asfalto. Imaginem só, além de não jogar pneus na natureza, ainda poderemos tampar os buracos que temos nas nossas ruas. É uma utilidade tanto para nossas vidas e a natureza agradece. É uma pena que o nosso programa esteja acabando, porque o assunto iria render muito mais. Obrigado, professor João Costa, pela presença e pelas preciosas informações que o senhor nos passou hoje no programa. Eu que agradeço o convite e espero que todos tenham compreendido que esses gases liberados na natureza apenas prejudicam nossas vidas. Também devo dizer obrigado ao nosso querido Amaral pelas brilhantes colocações no programa de hoje. Imagina, chefe, não foi nada. Um dia eu te chamo para passear no meu fuso. Até mais, galera! Lembre-se, hein? O mais importante não é acertar, e sim, chegar perto. E até o próximo programa. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto.